aqui é, é meu povo, se liga nessa parada aí, ó. O um jornalista conversando, achando que tá sozinho. Já chega sua filhinha remexendo os bracinhos. Já se aproximou do pai, essas crianças não comportam. Mal sabia o um maluco que tinha outra na porta. Criança de amarelo comendo uma canetinha e o pequeno e outro correndo com suas perrinhas. Era um o bote infantil. O jornalista tava ao vivo. Chegou logo a melingue pra pegar os fugitivos. Foi catando a criançada com os correndo. Só restou eu impedir que nada tava acontecendo. A moça desesperada já estava, era sofrendo. Quis passar os dois na porta ao mesmo tempo. Que loucura, isso aí. Eu sei que não caiu a ficha. A mulher me fecha a porta parecendo a largatixa. Isso tudo foi na hora. Parada ficou feia nesse vídeo. Agora eu vi o que é vergonha alheia.